Tá sendo muito bom, assim, a recepção das mulheres com o produto e a gente já vinha sentindo isso, principalmente porque a gente tinha optado, optado por fazer essa calcinha a partir da cocriação. Então, a gente vem dividindo a ideia da calcinha e vem compartilhando ela com as meninas já faz um tempo, assim, a gente foi, a gente fez um banco de meninas, que uh, um formulário com um banco de meninas que gostaria de testar a calcinha. Então, a gente foi... A cada novo desenvolvimento, a gente entregava a calcinha para as mulheres. Elas testavam e traziam os feedbacks para que a gente pudesse ir fazendo o desenvolvimento. E o legal, assim, em relação à recepção, é que era muito legal que as meninas queriam... é Uma coisa que geralmente não acontece é que elas queriam menstruar, sabe? Elas estavam esperando pela menstruação, porque... Elas queriam muito menstruar para poder testar a calcinha, então essa, essa percepção, essa recepção foi muito, muito boa aí, assim. E do mercado também, assim, tinham muitas meninas que estavam com a gente esperando mesmo o lançamento, o lançamento da nossa pré-venda para que elas pudessem comprar, porque elas queriam bastante, então isso foi muito legal, assim.